Porque como ela é um circuito, porque tem que ter os árbitros avaliando a marcha, Isso ela Isso é um fica, outro detalhe, Ela né? fica, é, então geralmente é um a dois quilômetros o circuito. Então consegue pegar uma região mais plana. Uhum. Então geralmente é mais plano. Mas claro que você vai em cada país Só tendo um uma subidinha, então... mas é plano. Só que o meu trabalho, a base do treinamento do meu pai é com subida. Uhum, Para então trabalhar gente, mais força, é, resistência. Ele gosta muito, muito. Então a sobradinha é perfeita.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 Fiz 3,45 no último quilômetro. E a agonia pra dar aquele pulinho pra né? aquela corridinha. Dá corridinha, né? Eu, eu não sou um bom corredor, não, eu não penso nisso, mas dá você... vontade de querer ganhar Você a consegue mesmo. correr a 20 km por hora? Eu nunca nem tentei. <risos> nunca mas nem tentei. a marcha sai, né? É, a marcha sai. Porra, fantástico. É, é um cara. momento ali rápido, né? Mas. mas, Pô, mas é o... tira 20, cara. Tem gente que não consegue é. dar tira 20 km por hora correndo. Aproveitando essa marcha. Eu já botei em esteira 22 km por hora. Cara, esteira. que dinâmica fantástica. Mas assim, a console só, só 22. Aí, ai, parou. Pô, era pás, só, era pás, só, pás, só desafio. É um né? Uhum.